Nopa, a atualização nova é doado a um Custom NPC, que muda a forma de editar e traz modos customizados. Quem tá no servidor do Discord recebeu a atualização primeiro, hein? Vamos lá, como eu disse, agora para editar um NPC você usa o item Staff Edit, um item que eu criei pra não confundir na hora de editar. E evita que alguém aleatório modifique o NPC em mapas ou servidores. Eu até pensei em deixar no inventário do criativo, mas aí qualquer um no criativo ia conseguir... ...editar o npc. Então, por comando, só quem tem permissão ia fazer isso. E um detalhe não tão importante, que é... essa model foi improvisada. Agora continuando. Eu coloquei uma opção pra mudar a model do npc também. Então se quiser deixar uma model bonitinha, que nem no servidor do The Hive, você pode. Deixei umas model predefinida e umas 100 pra customizar. Eu ia botar 1000, só que ia ficar muito pesado no jogo, então... 100 eu acho que tá bom. E aquilo, do que adianta uma model customizada se não tem animação, ou não tinha? Também botei pra colocar qualquer animação que você quiser, só colocar o ID e pronto. Ela já tá executando. E pra finalizar, agora também dá pra salvar e carregar o NPC pra outros NPC. Deixei como experimental, porque é uma opção que pode bugar de vez em quando. Nesse jogo tudo é possível. E eu acho que é isso só que foi adicionado. Eu acho, eu que fiz o um negócio. Eu arrumei também aquele delay que tava tendo na hora de abrir a interface, assim, que você entra no mundo. Agora não tem mais esse delay. Pelo menos não é pra ter. E agora eu vou falar alguns erros que teve nessa atualização. Pelo menos agora que eu postei antes no Discord, deu pra saber quais são os erros. Que é o seguinte, eu acabei esquecendo daquela entidade que você pode usar pro NPC andar em certas direções, tá ligado? que entidade lá? Eu acabei esquecendo e ela não tá aparecendo quando você tá com o Staff Edit na mão. Ela ainda tá aparecendo quando você tá com o Cristal de de Eco. E eu só não arrumei antes de postar no YouTube porque eu já tinha tudo preparado quando eu mandei no Discord. Já tava com os links cortado e tal. E aí eu só só tive que aceitar, né? Mas é coisa boba. Eu só esqueci na textura. Para editar agora é também o Staff Edit. Teve também um bug de animação. Que você consegue colocar a animação pré-definida lá Que você consegue colocar a animação pré-definida lá Mas também consegue colocar a custom junto, então tipo... Fica as duas animações <risos> Pô de carro do gajo, caralho Acho que de bug só teve isso mesmo Lembrando que se você encontrar qualquer outro bug, pode comentar aqui O carro da rua passando na segunda.